Muita gente me pergunta, será que os Staticans morreram agora com a chegada dos gimbals que suportam todo tipo de peso e também tem todo tipo de função? E não, galera, os Staticans não morreram justamente porque eles aguentam muito mais peso né, do que um gimbal. Tem outros fatores também, por exemplo, o Statican não tem partes eletrônicas, então é muito difícil de um Statican quebrar. E hoje eu tô aqui para falar de um estérican completo com braço articulado e colete. Então, bora lá! Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é de fibra de carbono e aguenta 7,5 kg, ou seja, ele é muito leve, o kit inteiro é bem leve e ele aguenta muito, muito peso mesmo. E você pode estar tá levando aí para grandes produções e eventos. Ele vem com suporte também para você colocar num tripé de iluminação e fazer a montagem, o que facilita muito o trabalho. Inclusive, a gente já tem um vídeo de montagem de um Sterecam assim no nosso canal. Então, se você quer assistir, é só clicar no link na descrição. Mas e aí? E se você já tiver um gimbal como o Crane 3S, o IBUS, já pensou em usar ele juntamente com o um Sterecam completo assim? Exato, dá pra fazer esse tipo de setup sim e muita gente curtiu. Muitos criadores que eu conheço ao redor do mundo estão utilizando, fizeram essa combinação de Sterecam e gimbal e estão utilizando até hoje. E outra, se você combina esse setup com o colete, né? Né, e o braço articulado, vocês podem estar tá fazendo filmagens aí por várias horas de duração, sem peso e sem dor nas costas, já que né, o, o colete é feito de fibra de carbono. E aí, curtiu esse Styrican completo? Então dá uma olhadinha no vídeo de unboxing dele aqui no canal para conferir tudo que vem dentro. Também não se esqueça de curtir, comentar e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.